Hoje eu vou falar a respeito da interpretação da parábola do semeador e qual é a relação que ela tem com as festas santas e as partes do templo. Irmão, essa parábola é tão importante assim? Bom, Jesus disse que essa parábola é a mais fundamental diante de todas as outras. Tanto que você pode encontrar ela no evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e Tomé. E Jesus falou com os discípulos por meio de parábolas, dizendo, O semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte das sementes caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, pois a terra não era profunda. Mas saiu o sol e a queimou, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu entre espinhos, os quais a sufocaram quando cresceram. Mas outra parte caiu em terra boa e deu fruto, um grão produziu 100, outro 60 e outro 30. Quem tem ouvidos, ouça. E logo depois Jesus explicou essa parábola. Primeiro a gente tem que entender o que significam os elementos fundamentais. A semente é a palavra de Deus ou a palavra do reino. Os quatro solos são os quatro tipos de corações que as pessoas têm. E o semeador é quem semeia a palavra. A gente pode considerar que é Jesus, discípulos de Jesus ou mesmo os anjos. Mas qual que é a diferença entre os quatro solos? O primeiro solo é aquele que fica à beira do caminho, então ele pode ser caracterizado por aquele chão duro. Então são as pessoas que recebem a palavra, mas não conseguem entender absolutamente nada. E isso pode acontecer porque elas não se esforçaram para entender ou porque esse entendimento não foi dado para elas. O segundo é o solo pedregoso. E ele está relacionado com aquelas pessoas que recebem a palavra com alegria, mas é uma alegria passageira. No momento que chegam as dificuldades e as perseguições, esse coração deixa de permanecer nas palavras de Jesus. E essa falta de esperança acontece porque as raízes não conseguiram atingir as águas mais profundas. E por isso a gente pode dizer que a palavra atingiu o coração no âmbito da alma, mas não chegou até o espírito. O terceiro é o solo com espinhos. Esses espinhos representam as preocupações do mundo ou as seduções das riquezas. Então é tudo que está relacionado com dinheiro, emprego, estudo, profissão. O quarto solo representa quem ouve e entende a palavra. E é essa compreensão que faz com que ela frutifique de 1 para 30, 1 para 60 ou mesmo 1 para 100. E com isso, Jesus está querendo dizer que o que importa é a multiplicação da palavra. De modo que isso não me leve a ficar me comparando com outro irmão que produziu, por exemplo, o dobro do que eu. Porque afinal, o que Jesus quer é que os nossos corações sejam terras férteis para a multiplicação da palavra dele. E se a gente ficar focado em se comparar uns com os outros, isso vai ser um tipo de preocupação desse mundo ou seja, são espinhos. Irmão, você sabe que eu consegui levar cinco visitantes no último culto e tem um que está querendo ser até batizado? Então eu acho que eu estou frutificando, né? Uma coisa que a gente não pode perder de vista é que a semente é palavra. Então quando uma semente multiplica, ela está multiplicando outras palavras. Então que fique claro que nessa parábola Jesus não está se referindo a multiplicação de membros, nem de multiplicação de sinagogas ou templos religiosos, e nem multiplicação de dinheiro ou de ofertas. E infelizmente é bastante comum encontrar interpretações desse tipo por aí. Mas como são quatro solos, será que Jesus está querendo dizer que só um quarto das pessoas é que vai ser salvo? A porta larga conduz à perdição e a porta estreita é a que conduz à vida. Tem gente que pode pensar que essa porta estreita representa 25%, mas eu acho que é muito menos. Porque Jesus disse que são poucos os que a encontram. E qual que é a relação dessa parábola com as festas santas? As três grandes festas representam as maneiras de superar os três primeiros problemas dos solos. A festa de Páscoa é marcada pela morte do Cordeiro, então ela representa o sacrifício que Jesus fez por nós. E os juízos que chegam na Páscoa também servem para quebrar a dureza dos nossos corações. E é com o amor que Cristo teve por nós que a gente amolece o nosso coração e supera aquele solo duro, aquele que estava à beira do caminho. A festa de Pentecostes representa a vinda do Espírito Santo. E é por meio dele que a gente tem acesso à lei do Espírito, então a gente pode dizer que ele representa aquelas águas mais profundas que levam a gente a superar o solo de pedras. E uma vez que a gente é guiado pelo Espírito, então a gente consegue superar todas as dificuldades e perseguições. A terceira grande festa é tabernáculos ou cabanas. E é nessa festa, por exemplo, que a gente celebra o tempo que os israelitas ficaram no deserto e foram sustentados por Deus. Até hoje os judeus celebram essa festa habitando em cabanas ao longo de oito dias. E essa é uma festa importante para reconhecer que a gente pode ser sustentado por Deus e que a gente não precisa e nem depende de tudo aquilo que a gente tem. E eu estou me referindo a casa, carro, internet. Então isso significa que se a gente é capaz de ser sustentado por Deus em cabanas, então a gente está sendo capaz de se livrar dos espinhos que sufocam a palavra. A gente também pode relacionar essas três festas com os três batismos, que é o batismo na água, o batismo no espírito e o batismo no fogo. E qual que é a relação da parábola com as partes do templo? É interessante notar que, assim como as festas, o templo também pode ser dividido em três partes. Quando você passa pela porta, você chega no pátio e é nesse local que você encontra o altar de sacrifício e a pia com água. E esse local representa o sacrifício de Jesus, o sacrifício que nós fazemos por ele e também o batismo na água. Passando pelo pátio, a gente chega no santo lugar. E é nesse local que você encontra o candelabro, um instrumento que serve para iluminação e que representa a igreja e é sustentado pelo óleo do espírito. Nesse local você também encontra a mesa com os pães e o incenso que representa o nosso amadurecimento por meio da palavra e das orações. E a última parte do templo é o Santo dos Santos, um local que só o sumo sacerdote tinha acesso a ele uma vez por ano. Mas como o véu que separava o Santo dos Santos do santo lugar foi rasgado na morte de Jesus, isso significa que todos os seus sacerdotes, todos os discípulos de Jesus, hoje têm livre acesso à presença dele. Irmão, e qual é a moral dessa história? Essa história mostra para a gente que Jesus foi aquele grão que quando morreu deu muito fruto. E que hoje você e eu podemos receber essa palavra e multiplicar essa palavra para poder seguir o mesmo exemplo que Ele nos deu. Que a gente possa morrer para nós mesmos e dar muito fruto. Que a gente possa multiplicar de 30, 60, 100 vezes por um as palavras de Jesus. Eu espero que com isso você seja incentivado a ser um multiplicador da palavra, e se você quiser ouvir palavras de Jesus cantadas a respeito da vida que ele deu por nós, eu compartilho com você na descrição desse vídeo a música Dando a Vida da banda Dispensados, que está sendo lançada hoje em streaming. O compositor dessa música é o Fernando Didi, ele que também tem um canal no YouTube chamado de Jesus é o canal, em que ele compartilha diversas palavras de Jesus. E se você curtiu esse vídeo, faça sua inscrição no canal e ative o sininho para receber as notificações